Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. No episódio de hoje vamos falar sobre como você consegue meditar até sobre o pouso de um helicóptero. Deixa eu explicar. No dia 28 de dezembro passado agora, né, eu estava de férias já em Florianópolis, e aí, todo dia pela manhã, assim como eu já faço aqui quando eu estou na minha casa em São Paulo, né? Eu tenho minhas práticas espirituais de yoga e budismo, que são ritualísticas e meditativas. Daí nisso eu acordei pela manhã, já em, lá em Florianópolis, e como o apartamento é já na praia, né? Eu vou pela manhã bem cedo, tipo seis e pouco da manhã, seis horas, na verdade, para um cantinho que eu gosto, ali na beirada de uma montanha, para fazer minha meditação. Como é época de final de ano, né, virada de ano, então muita gente se dirige pra praia para aproveitar e tal, aquela coisa. Daí, era um dia em específico que ia chegar um casal de amigos nossos, que ia passar a virada conosco lá no apartamento. Daí eles chegaram na madrugada, umas duas da manhã, né? Eu ajudei eles a carregarem as coisas pra dentro do apartamento, aquela coisa tal. E voltei a dormir, acordei novamente umas cinco e pouquinho e falei, vou pra meditação. Tinha até pensado em abortar a ideia, mas já tava no embalo ali, né? Daí depois não sei como seria, porque com gente em casa é mais difícil você conseguir dar sequência aos seus rituais, né? Daí beleza, fui lá eu para a meditação, segui no meu cantinho, que é assim, eu saí do apartamento... Entro na areia, caminho pro lado esquerdo, coisa de 15 minutos, atravesso um rio e chego no canto da montanha. Daí tem as restingas e tal, né? Normalmente quando eu vou lá não tem nada. Repetindo, como era virada de ano, tinha uma galerinha. Caminhando, né? Mais senhores, essas coisas, né? E sigo lá meditando. Sento no cantinho, vou de bike, né? para chegar mais rápido. Daí chego lá... Faço minha posição de semivágera e fico lá. Daí tô lá fazendo minha meditação, papapá. E aí você ouve barulhos né? do mar, aquela coisa, gente falando, gaibotas, tal, tal. Daí você tá com o olho meio entreaberto, você sabe que tem uma função ali rolando. Daí nisso, eu... Quando eu já tava quase acabando a minha meditação, já... Eu pego e vejo que chega um casal se aproximando e coloca um tapetinho de yoga e tal. E eu sigo ali, concentradão, pá, de boa. Até que o momento, cara, eu olho... Olho não, eu escuto um... V -v -v -v -v -v assim, eu imaginei, né? enquanto você medita, a cabeça não para, né? Você tá ali fazendo suas práticas, mas a cabeça continua. Daí eu vi que era um helicóptero. Daí, eu abri o olho, assim, um pouquinho mas já estava entreaberto, abri um pouquinho mais, ele tava meio próximo. De repente, eu sentia que o vento aumentou, né? Quando eu abri o olho de novo, assim, um pouquinho mais, ele tava... O nariz do helicóptero tava no meu nariz, assim, coisa de 10 metros de distância, ele tava praticamente pousando na minha frente, assim, ó, Um pouco mais à direita, na verdade, né? Aí, cara, eu... Falei, não, deixa eu segurar aqui um pouquinho mais que eu já tô na finaleira da meditação, né? Faltava só as, as práticas de, ele, de finalização. Daria mais uns três minutinhos. Daí, pum, acabei. Quando eu abri o olho, o helicóptero, cara, tinha estacionado do meu lado, a coisa de 10 metros, assim, um buvuca de gente. Daí, nisso, era um helicóptero da Polícia Federal. Na hora, eu pensei o seguinte... Num dia anterior eu tava indo fazer uma trilha por onde tinha um, vários food trucks de pessoas que vendem refri, bebida, rango, pra galera que sair da praia. E a Polícia Federal tava fazendo apreensão, porque eles não tinham alvará, coisa do tipo. Né? Aquela velha história, né, tipo uh, o estado mostrando o seu trabalho e atrapalhando a galera ali que tava querendo trabalhar. Daí nisso eu pensei, ah, deve ser isso, né, cara? Por que eu pensei que deve ser isso? Porque de frente com o helicóptero, já na Restinga, na hora que junta a Restinga Careia, tinha um pessoal acampado ali, que, tipo hips, tá ligado? Que vende as paradas deles, as pulseirinhas e os lances. Daí eu falei, ah, vão tirar os hips dali porque não pode acampar ali, né, cara? Pensei comigo. Daí nisso eu me levanto, bato a areia da, do calção, cata a bike, daí quando eu me dou por conta. A Polícia Federal, na verdade, estava tentando reanimar uma pessoa que estava caída na areia, que era um dos rips ali. Já estava com uma coberta térmica sobre ele e estavam fazendo uma massagem cardíaca para ressuscitar a pessoa. E ficaram ali. Nisso, eu peguei, é, como eu estava com o meu mala né, na mão, fiquei ali fazendo o, o mantra de Tara Verde, para que a pessoa voltasse ou que se tivesse que ir, tivesse um renascimento afortunado em, em uma próxima existência. E ao mesmo tempo eu comecei a pensar, né, cara? Porque uma, a meditação que eu tava fazendo, em específico ali, era sobre é, o caminho de extra de Vajrayogini que é quando você na meditação você dissolve seu corpo na vacuidade, que é como se você tivesse é, a mesma experiência de mente de clara à luz da morte, que é quando você morre e aí você caminha para o seu corpo de deleite, né, cara? Que é o caminhar de, de sair da morte para seguir para uma nova existência até que você alcança o corpo de geração de Vajrayogini. Então, é mais ou menos traduzindo, seria você meditar que você morreu, você caminhou pela, por todo o bardo. E teve um renascimento num corpo de Vajerielguini, na terra pura de Kiájar. Então, eu vendo isso, eu falei, caraca, eu tava fazendo toda essa transmutação, eu tava com a mente lá, na, dissolvida na vacuidade, e o cara do meu lado aqui também tava, né? Porque ele tava, tava ele tinha morrido, né? Ele tava ali, bem dizer, é, fazendo um ressuscitamento do cara. E eu falei, que sensacional, cara. Me, me perdoa, sensacional no sentido de meditativo, de eu estar ali dissolvido na vacuidade, o cara também dissolvido, e tudo ali na, na vacuidade é uma coisa muito louca, cara, e isso foi minha, uma das minhas últimas meditações do, de dezembro, e está sendo o primeiro episódio aqui do Sujeito agente desse ano de 2022, que eu espero estar mais vezes aqui, produzindo mais, né? produzindo no sentido de estar tá mais constante aqui nos podcasts, e se você gostou desse conteúdo, se te pega de alguma forma essas amenidades que eu venho falando aqui e você quiser entender mais sobre, é só entrar no site karma.news, karma com C, né, ponto news, e aí você vai encontrar lá mais é, outros episódios, né? caso você tenha chego por aqui pelo Spotify, alguma coisa, você vai ver que tem outros podcasts lá também. E tem a forma que você pode ajudar aí também no Apoio, como mandar um pix, se for o caso. E se quiser entrar em contato também, é só mandar um e-mail para contato karma.news. Bele? E aí, espero que esse episódio tenha te dado alguma brisa legal, ou nem? E numa próxima oportunidade, espero encontrá-los novamente aí, beleza? Então, é nóis e fique de boa aí nesse estado sujeito a guincho.